Esses dias atrás eu estava pensando e conversando com os amigos meus a respeito do canal. O canal que já há muito tempo ele não é só meu, ele é de vocês também. Eu vejo que muita gente gosta do que eu vou chamar de conteúdo clássico do canal. Que são contando histórias do universo gamer. Mesmo quando eu pego um jogo, dificilmente eu faço um review. Eu falo mais sobre como foi o desenvolvimento daquele jogo. Qual foram os bastidores. Isso é algo que realmente eu gosto de falar. E você deve ter percebido que esses últimos meses o canal aumentou muito de tamanho. E muita gente nova chegou aqui. E muita gente gosta dos unboxings. Só que a galera que me acompanha há um tempo gosta mais daquele conteúdo clássico. E você tá ligado, eu nunca tive programação no canal. Só que a partir de agora eu acho que era melhor eu dividir. Domingo vai ser o dia do conteúdo clássico, domingo por volta das 8 horas da noite sempre vai ter vídeo focado no que eu sempre fiz aqui no canal E durante a semana eu posto outras coisas extras, porque eu realmente acho que um vídeo só por semana não é salutar para o canal E também eu já preparo você que gosta daquele conteúdo clássico para procurar apenas no domingo porque eu vejo que eu estou fazendo uns unboxings daquele meu amigo secreto que compra para mim. É com o meu dinheiro, tá? Vocês não acham que ele compra para mim e ele mesmo paga. Não, não. Eu pago, mas eu deixo a liberdade para ele de pegar algum lote no valor mais ou menos de 50 dólares. Mas também tem os vlogs, tem vezes que eu quero contar alguma coisa, falar sobre algo que aconteceu nesse universo. E aí eu vou deixar para a semana. Não focalizei um dia concreto para esses vídeos. Mas já decidi que domingo, 8 horas da noite, é o dia do nosso conteúdo clássico aqui no canal, ok? Ah, mais uma explicação, que é mais uma prestação de contas para vocês. Eu estou devendo um vídeo sobre o Xbox clássico. Mas é que a minha pesquisa é sempre muito abrangente. Eu fico buscando coisas e cada vez mais eu encontro coisas mais legais. E isso é um problema. Você que é apaixonado como eu pelo universo gamer, sabe que quanto mais a gente descobre, mais a gente quer se aprofundar. Só que isso é um problema para quem é criador de conteúdo. E o vídeo do Xbox vai sair. Mas eu preciso terminar. Eu preciso correr atrás e ficar do jeito que eu quero que fique você entende disso né a mesma coisa acontece com resident evil eu tinha um texto quase pronto um roteiro quase terminado e eu não salvei e perdi quase tudo eu tenho na pasta algumas fotos alguns vídeos de coisas bem underground sobre o um jogo que eu não vi em nenhum outro lugar só que eu vou ter que escrever novamente para vocês terem uma ideia ele estava com sete páginas eu não me lembro ou não me recordo de nenhum jogo, jogo mesmo, console não, jogo, em que o roteiro tenha dado mais de 6 páginas. O do Resident Evil já estava com 7. E olha que eu me foquei apenas no primeiro jogo, hein? Outra coisa é o vídeo sobre o Playstation 1, onde eu desmistifico essa ideia de que a Nintendo criou o Playstation junto com a Sony. Se não fosse a Nintendo, pode ter certeza. A Sony ia inventar o Playstation de qualquer forma. Pois ela está interligada com games há muito tempo. Desde os anos 70. E olha que ainda pode ser anterior. Porque as pesquisas continuam rolando. Essa pesquisa eu não faço sozinho, você tá ligado. Então não só da programação, também ficou sendo sobre esses processos pendentes. E também tem a série sobre a história da Nintendo, que é outro papo. Eu já tinha feito a história da Nintendo... Em assuntos, exatamente para não ter uma cronologia, você não precisar ver um vídeo anterior para ver o atual. Só que a mesma equipe, as mesmas pessoas que estão me ajudando no PlayStation são as que me ajudam para eu fazer a história da Nintendo. E essas pessoas, mais especificamente, uma dessas pessoas é a pessoa que eu troco ideia todos os dias, que me corrige, que me dá uns puxões de orelha e tal. E ele está muito envolvido nesse texto do Playstation, e por isso que a série da Nintendo está meio parada. Muitas coisas eu faço por mim mesmo, e eu sempre, sempre mesmo, converso com todas essas pessoas que sabem muito de videogame, para eu não falar groselha, e mesmo assim, às vezes passa alguma coisa, mas no mais, eu só tenho que agradecer a você. Então vamos recapitular. Domingo é dia de conteúdo clássico aqui do canal Durante a semana são vídeos em que eu posto alguma coisa extra Ou um unboxing, ou um vlog Ou outro vídeo que pode até ser um conteúdo clássico do canal Mas o dia para o conteúdo clássico do canal é domingo, 8 horas da noite Fechado? E outra coisa, me segue lá no Instagram Arroba que lá a gente pode conversar melhor. E eu tô pensando em botar um conteúdo extra lá. Vídeos exclusivos pro IGTV lá no Instagram. E já tem vídeo extra lá. Então se você não me segue, me segue lá. VitorIssui. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Então é isso. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.